Não, foi isso obviamente, que uh, foi uma situação que um, me abalou e que abalou, que abalou a minha família, claramente que sim. Agora, uh, e aproveito para, para agradecer uh, o apoio que foi de todos os quadrantes, uh, e sem distinção clubística, que deram uma palavra, tiveram um gesto de apoio para mim e para com a minha família, e eu agradeço desde já a todos, uh, e depois, sabe que ontem tive uma tive uma, uma, uma visita que me tocou bastante ao IPO e no final tive uma declaração, algo emocionada, onde dizia que tocava todas as vitórias e conquistas e momentos felizes que passei, graças a Deus, e que foram alguns neste clube e em toda a minha carreira futbolística. Pela vida daqueles miúdos que tive a oportunidade de estar presente e perceber uh, o, estado, o estado deles. E, e com a minha família é exatamente a mesma coisa. Uh, nada é mais importante do que a minha família uh, e trocava tudo aquilo que é esse... Uh, esse sucesso esportivo que tive na minha vida, sem dúvida nenhuma, pelo bem-estar da mesma. Eu tive a oportunidade de ver uh, os títulos da conferência do, do, do meu colega um, do Braga uh, e ele não se referiu ao Fogo Porto, ou não se quis referir ao, ao Fogo Porto, uh, dizendo que o importante era que eles mantivessem identidade. Penso que foi mais ou menos isto e que fossem, uh, e eu, eu sou exatamente a mesma, sou da mesma opinião, a uh, pensar muito naquilo que nós temos que fazer, que temos que melhorar, em relação àquilo que fizemos num passado bem recente, e um, encarar o jogo uh, com uh, um candidato ao título que eu também o digo já de alguns anos não é este ano, nem o ano passado que eu disse já digo há alguns anos que, que é sempre o Sporting Clube de Braga um, e ganhar os três pontos para nós isso, isso, isso é que é importante